Como levantar o peitoral depois dos 30? Professor, eu quero levantar meu peito, como é que eu faço isso? Estou com mais de 30 anos, estou preocupada. Não tem problema, não se preocupe, porque eu estou aqui. Professor Emílio de Júnior tem que ter sempre a liberação do seu médico. Presta atenção nessa dica. Você vai ficar de joelho, assim, como eu fiquei, de joelhos. Ficou de joelho, vai fazer a extensão do seu braço, frente, ambos os braços paralelos, contrair o seu abdômen, contrai o abdômen, projeto peitoral, dobra, flexiona o seu... Cotovelo, desce o máximo que você puder, quase encostando o peito em contato com o solo, volta à posição inicial. Desceu, volta à posição inicial. Professor, tem uma contagem? Não, não tem uma contagem. Você vai fazer o máximo de vezes que você puder fazer. Professor, tem uma dúvida. Eu faço rápido. Ou eu faço. Devagar. Lembrando, quanto mais devagar você fizer, mais difícil será o movimento. Porém, em contrapartida, você vai trabalhar muito mais feixes musculares do que fazendo de maneira rápida. Professor, então, qual é o mais indicado? Fazer devagar ou fazer rápido? Eu vou falar o seguinte, comece fazendo bem devagarzinho, bem devagarzinho. Quando você já não estiver mais aumentando, aumenta a velocidade, dá uma explosão. O máximo que você conseguir, legal, você vai estar variando fibras de contrações rápidas e fibras de contrações mais lenta. E aí você está trabalhando todo o seu corpo. Gostou dessa dica? Dá o um joinha, compartilha esse vídeo. Até nosso próximo encontro.